O primeiro vídeo foi registrado pelo nosso canal parceiro Silêncio Obscuro. Na ocasião, o Sullivan junto de sua equipe foi até uma casa isolada entre um canavial. Vocês ouviram um barulho aí? Achou a casa do cangaceiro? Lá eles começaram a explorar a casa a fim de investigar relatos da manifestação de um suposto demônio cangaceiro. Os pênis, os dedos, os bagulho aqui, não vai muito longe não. Né? Cuidado! Tudo estava indo bem, até que eles começaram a escutar um barulho vindo de do lado de fora. Olha, o cara não tá aqui. Ah. Tá certo, não tá precisando de nada. Vai embora, eu vou aqui lá! Vai embora! Olha lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá! ali, mano! Não, não! Vamos, vamos, vamos. Não, não, não! Não, não, não! Vem pra cá! Sim, é ele mesmo, o cangaceiro do canavial. Foi então que eles descobriram que o cangaceiro não era espírito, mas sim um assassino real de sangue frio que chegou com um facão na mão para atacá-los. Então, o Sullivan voou em direção ao velho para salvar seus amigos. E você, daria sua própria vida pelos seus amigos? O papai diga que sim! Festança FAZER LUQUEIRA NO CHÃO chá COM OS DE LUMIÃO chá QUE NEM PAVIO DE VELHO E tal DE uma Tá aí duas coisas que eu não sabia Uma que eu era corno Outra que defunto falava Agora, na Indonésia, mais uma equipe de exploradores foram investigar manifestações demoníacas que aconteciam nesta casa abandonada no meio de uma floresta. Local onde uma jovem se enforcou e sua caveira só foi encontrada após cinco anos ali dentro. E lá estavam eles apresentando o local, quando foram surpreendidos com um barulho estranho vindo logo à direita. que som <risos> né? não. Okay. Então o medo começou a tomar conta, mas ainda assim eles não voltaram atrás. Como a porta estava trancada, eles decidiram intervir pelo telhado. Ah, mas é perigoso, eles poderiam cair de lá de cima. Sim, mas se cair do chão não passa. e se eles tivessem entrado, de lá de dentro não sairiam, assim como a jovem que lá apodreceu. Parece que esta casa carrega uma maldição e fantasmas macabros assombram o local. Nas imagens vimos um rosto branco e pálido como o de um defunto observando pela janela. Sim, é o rosto da jovem que ali apodreceu e sua alma possivelmente amaldiçoada já não consegue deixar o local. O vídeo que se segue é tenebroso, uma mãe que mora sozinha com seu filho num apartamento estava filmando seu filho fazendo graça, na hora a mãe não percebeu, mas ao rever as imagens e ao puxar o zoom ela notou que havia um homem de pé na cozinha, mas como se as portas estavam trancadas, repare que o menino ficou bem aterrorizado com o que via era um vulto negro, poderia ser um fantasma ou algo pior, um maníaco que invadiu aquela casa de alguma forma. No vídeo que se segue um sujeito estava dirigindo por uma estrada deserta pela madrugada quando viu algumas estruturas brancas na margem da pista. porém ao rever as imagens em casa ele viu que o que parecia uma ruína na verdade era algo muito assustador, uma estranha criatura com vestes brancas e com rosto de caveira, diante disso ele ficou com a mente perturbada imaginando o que é isso que ele viu, poderia ser um boneco, alguém fantasiado ou realmente a entidade esqueleto ceifador. Um youtuber da Jordânia estava num deserto fazendo um ritual para invocar um din, que na cultura muçulmana é uma entidade que pode assumir várias formas. Lá estava o rapaz fazendo sua mandinga, quando do lado alto da montanha surge uma figura bizarra com olhos vermelhos de reluzentes. É um estranho ser todo de preto com um cajado na mão. Em determinados momentos ele estendia o cajado como Moisés. Bom, se ter cajado tem rebanho. O que vemos seria a manifestação espiritual de um pastor demônio que apacienta seus bodes e os guia rumo ao inferno. Agora um vídeo postado no TikTok que de início parece bobagem, mas logo se revela uma das cenas mais perturbadoras já registradas no mundo. O vídeo encontra-se em boa qualidade e o que vemos parece muito real. Um misterioso ser parece um híbrido de duende com o Pan da mitologia grega. No vídeo que se segue, vemos um casal assustado após ouvir alguém batendo com muita força e fúria na porta lá embaixo, no primeiro andar. Olá? Parece que alguém conseguiu arrombar a porta e agora está dentro da casa. Hello? Oh my god. Como vocês puderam ver, alguma coisa invisível subiu correndo pela escada! Oh my god! Este vídeo mostra uma estranha cena registrada por circuito de monitoramento onde um menino é arremessado longe após ser atingido por alguma coisa invisível. Seria isso mais uma falha da Matrix capturada por câmera? Será que ele foi atacado por um fantasma? Talvez um carro fantasma? Enfim, quero saber a sua opinião nos comentários. Imagens registradas por circuito de monitoramento de uma garagem residencial mostra mais manifestações sobrenaturais acontecendo pela madrugada. Na ocasião, uma fantasmagoria ganha cena e vai vagando. Um espectro branco passa em disparado e logo desaparece. Não é de hoje que vem recomendando que vocês durmam sempre com janelas trancadas, pois coisas estranhas surgem e ocorrem do lado de fora durante a madrugada. O vídeo que se segue registrado na China pode provar esta tese. Um homem acordou levantou-se e caminhou rumo à janela de seu apartamento. Foi quando ele viu uma estranha criatura escalando um prédio. Então ele piscou várias vezes acreditando que acordaria de um pesadelo. Mas o que via era real. Então ele começou a filmar aquele ser que parece estar procurando uma brecha e uma vítima para atacar. O estranho ser aparenta medir quase 4 metros, possui três patas gigantes, cabeça humana e habilidades incríveis. Ainda temos outras imagens da aparição do mundo. Este vídeo foi gravado há 10 anos em plena luz do dia.